ou está de tal forma a, a aumentar que vai colocar cordas ao pescoço de, das empresas e elas vão-se dar mal. Como é que está? Como é que está a dívida da empresa? É muito importante. Até porque quando a dívida é insustentável nós temos problemas. Quando a dívida começa a ser demasiada nós começamos a ter problemas. Por exemplo, em 2020 a Carnival é uma empresa de turismo, de cruzeiros de luxo, se calhar alguns de vocês já viram, aqueles mega navios que parecem cidades autênticas, pronto, muitos deles pertencem à Carnival, ok? Eles até são difíceis de parar cá em Portugal continental, pelo menos, porque não há espaço para eles nos portos, <risos> mas, por exemplo, na Madeira eu cheguei a ver um ou outro que pertencia à Carnival. E a Carnival, em Março de 2020, quando entrou a pandemia, não é, quando se começou a noticiar há muito sobre a expansão da Covid-19 por todo o mundo, a Carnival afundou completamente em bolsa. Reparem, as ações caíram mais de 80% no espaço de 3 meses. Vocês já imaginaram o que é vocês terem 10 mil euros num dia e 3 meses depois já só terem 2 mil? 80% de queda é mesmo muita coisa, ok? E o que é que acontece é que esta era é uma empresa que na verdade à custa do seu endividamento e das suas operações não estarem nada bem, 5 anos depois continua em queda. Cai mais de 60% desde o do máximo atingido a, ali há uns anos atrás, por isso Cuidado com as empresas bastante endividadas. Pelo contrário, empresas absolutamente fantásticas como o Facebook, que não tem quase dívida nenhuma, não é? Que é uma empresa que durante muitos anos nem sequer uma ponta de dívida tinha, nem um dólar de dívida tinha, estas empresas também caem. Quando os mercados colapsam, as ações destas empresas também podem vir a sentir-se um bocadinho temporariamente, sem dúvida alguma, e a empresa caiu mais de 30% ali no início de 2020, mas depois reparem na recuperação que teve ao longo dos... Meses seguintes, assim que as pessoas começaram a perceber que, ah, espera lá, este negócio é absolutamente fantástico na é mesma, as ações explodiram por ali fora. Porquê? Porque a empresa tem um balanço financeiro absolutamente fenomenal, a empresa controla muito bem a sua dívida. Aliás, praticamente não tem dívida e tem é muito dinheirinho no balanço. E este é o resultado do longo prazo do Facebook, que apesar dos altos e baixos vai crescendo sustentadamente ao longo do tempo porque é um negócio absolutamente fenomenal, que tem um balanço financeiro absolutamente fenomenal.